Neste vídeo, trataremos de regras de dedução natural para a negação, com foco na negação para a lógica proposicional intuicionista. Para a lógica clássica, a gente vai precisar um pouquinho mais de força dedutiva. As perguntas, como de costume, consistem em de que forma podemos concluir uma asserção negativa, uma asserção da forma A ah, não é o caso, e de que forma, se possuímos uma premissa, uma hipótese com esta forma, podemos usá-la em um argumento? Eu vou falar aqui de duas formas pelas quais eu posso pensar nessas regras da negação, de introdução e de eliminação. Uma dessas fórmulas, que de fato costuma ser a preferida do lógico intuicionista, é pensar na negação como sendo uma mera abreviatura. Ao olhar para a fórmula negação de φ, o que eu estou vendo, na verdade, é a fórmula Φ implica-bottom. É claro que só faz sentido pensar nisso depois que a implicação e o bottom já tiverem sido introduzidos na minha assinatura proposicional. E, em particular, como veremos adiante, que as regras da implicação tenham sido bem entendidas. O papel do bottom é, de fato, subsidiário, como veremos adiante. Atenção para a regra de introdução. Dado um sequente cujo contexto contém uma certa fórmula Φ e cujo sucedente contém bottom, a regra de introdução da negação diz que eu posso descartar esse Φ e levá-lo para o sucedente, com uma negação na frente. Essa regra é, obviamente, determinística de cima para baixo e de baixo para cima. Na forma de árvores, eu recebo uma árvore com eventuais ocorrências da fórmula Φ nas suas folhas e produzo, após introduzir a negação, uma nova árvore, cuja raiz não é mais bottom, mas a negação daquela folha, Φ. E nesta nova árvore, as folhas com marca M podem ser descartadas. Como justificar essa regra a partir da abreviatura? Bem, nada mais simples. Observe, se eu tenho uma árvore que me permite derivar bottom a partir de Φ e a implicação está presente na linguagem... Eu posso introduzi-la e contar agora com Φ implica bottom. Mas a introdução da implicação também me permite descartar esse Φ. E agora que eu concluí Φ implica bottom, eu posso abreviar isto como não φ, como eu acabei de dizer, ao introduzir a negação de Φ como sendo uma abreviatura para a sentença Φ implica bottom. Eu vou representar isso assim, com uma dupla barra horizontal representando a igualdade entre essas duas fórmulas. Nesse caso, igualdade por definição. Já a regra de eliminação da negação tem dois sequentes de entrada. Em um deles, o contexto me permite justificar uma fórmula não Φ. No outro, o contexto me permite justificar a fórmula Φ. Juntando agora esses dois contextos, a regra me permite dizer que tem uma justificativa para bottom. Você talvez tenha visto essa regra no vídeo sobre o bottom. Visto como árvores, eu tenho uma árvore que justifica não fi e outra que justifica fi, e estendo com muito cuidado para não gerar conflito de marcas essas duas árvores numa terceira, usando a eliminação da negação, que me permite justificar bottom. Como justificar essa regra de eliminação se a negação é uma mera abreviatura? Bem, justamente, se eu tenho uma derivação que termina com não fi, e isso nada mais é por abreviatura que fi implica bottom, na presença de uma outra derivação que termina com fi, eu posso simplesmente eliminar essa implicação e concluir bottom. Muito importante, o que eu mostrei aqui foi que as regras da negação podem ser pensadas, no caso em que a negação é introduzida por abreviatura, como regras derivadas no meu sistema. De fato, no primeiro caso, ao receber de entrada uma árvore com esta forma, usando raciocínio interno ao meu sistema, de fato aqui usando a introdução da implicação, eventualmente eu consigo concluir a minha fórmula, não fi. Exatamente como previsto na regra de introdução da negação. No caso da regra da eliminação da negação, ao receber estas duas árvores, eu posso usar recursos internos do meu sistema, nesse caso a eliminação da implicação, para concluir aquilo que eu queria. Bottom na regra da eliminação da negação. Comprimindo aqui essas árvores intermediárias. Vale a pena notar apenas que a regra de introdução da implicação justificou a regra de introdução da negação. E a regra de eliminação da implicação justificou a regra de eliminação da negação, como seria de se esperar. Se eu ignoro agora o que aconteceu aqui a meio caminho, tudo o que tenho são justamente as regras da negação. Depois de toda essa mão de obra, eu gostaria só de observar que esse procedimento de introdução da negação por abreviatura e justificativa das regras como sendo derivadas a partir dos conectivos envolvidos na abreviatura, não é necessário. Eu posso, obviamente, tomar essas regras de introdução e de negação como regras primitivas, como eu fiz com os outros conectivos, e trabalhar com a negação usando diretamente essas regras. E, portanto, nunca pensar na negação como sendo uma abreviatura. Tenha um pouco de respeito pela negação, Aqui, alguns exemplos da negação no seu uso na linguagem natural ou na linguagem semiformal. Um exemplo é a sentença M não é divisível por N. Ou vejo ainda como a negação aparece de forma natural em definições, como, por exemplo, essa é, de fato, a minha leitura favorita da relação de ordem parcial. x menor ou é igual a y, significa que x não excede y. Outro exemplo matemático. Um número irracional não é racional. Isso pode ser verdade por definição de ser irracional, como também pode ser uma descoberta a partir de uma definição independente da irracionalidade de números. Veja esses outros exemplos. Fulano não é inocente. Beltrano não é culpado. Esses são bons exemplos que você pode usar quando alguém lhe disser que a linguagem natural não contém variáveis, como fulano, Beltrano. Outro exemplo, esta sentença não é vermelha. E também na literatura, na arte, encontramos coisas como eu não confio em ninguém com 32 dentes, ou Cristo não é biscoito. Eu vou ilustrar aqui uma série de derivações que servem de testemunha para alguns sequentes que envolvem a negação e também alguns outros conectivos, como a implicação, a disjunção, a conjunção talvez você queira parar, inclusive, para ver as regras desses conectivos antes de ver esse vídeo. Primeiro exemplo: o sequente que tem alfa no antecedente e não não alfa no uma derivação possível para ele poderia ser a seguinte. Observe que alfa é a única folha aberta. O não-alfa, que é usado pela regra de eliminação da negação para produzir o botão juntamente com o alfa, é descartado pela regra da introdução da negação e, portanto, ficamos com a negação dessa fórmula: não não-alfa. Outro exemplo: dessa vez há duas premissas: beta implica alfa e beta implica não-alfa. O sucedente do sequente tem não-beta. Poderíamos construir uma derivação assim. Eu vou começar mais uma vez usando a regra de introdução da negação. Afinal de contas, essa fórmula é uma fórmula negada. E veja só como a árvore será construída depois disso. Como que eu sei que o que deve ser usado aqui é a regra de eliminação da negação? Eu já havia dado uma dica sobre isso lá no vídeo sobre o bottom. E por que estas fórmulas, alfa e não alfa? Bem, eu já olhei um pouco adiante Eu vi que dentro das premissas elas estavam escondidas E que eu poderia recebê-las Eu poderia produzi-las Usando o beta Veja só Esse beta é nosso conhecido Ele é a hipótese que a introdução da negação Permitiu que a gente agora descarte As premissas que restaram As premissas que restaram como folhas abertas de fato, estavam no antecedente do nosso sequente. Outro exemplo. De alfa e não alfa, eu quero justificar a fórmula não beta para um beta qualquer, como anteriormente fizemos. E, mais uma vez, obtemos a contradição que já estava nas premissas. E quanto a essa nova hipótese beta que ganhamos aqui? Bem, nem precisamos usá-la. Veja só que economia. O próximo exemplo é extremamente importante. Uma versão generalizada desse sequente pode ser usada, de fato, para justificar o chamado método da resolução. Esse sequente aqui, por sua vez, já generaliza outro, o chamado silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo é essencial para a própria sobrevivência da espécie. Ele diz que se você está correndo rápido na estrada... E tem uma bifurcação à sua frente. E um dos lados está fechado, rápido, rápido, vá para o outro lado. É uma questão de sobrevivência também em computação. Eu já disse, o método da resolução, que está por trás do prolog, que está por trás dos sistemas de demonstração assistida principais do mercado. Vamos derivar o sequente original, mais geral do que o silogismo disjuntivo. Note que temos duas premissas, ambas disjuntivas, a ser usadas e, portanto, haverá, muito provavelmente, duas eliminações de disjunção. Vamos lá. O segundo caso dessa disjunção é bem simples. Afinal de contas, temos aqui a hipótese beta e, portanto, podemos introduzir essa disjunção e eliminar essa hipótese em seguida. No primeiro caso, contudo, temos a hipótese alfa e queremos concluir beta ou gama. Ainda não dá. Vamos eliminar, então, a segunda disjunção das premissas. Neste raciocínio por casos agora, mais uma vez, o segundo caso é trivial, a partir da hipótese que agora chamamos de 5. Mais uma vez, o problema é beta ou gama. Mas, afirmo eu, agora está mais fácil, porque, afinal de contas, ganhamos hipóteses adicionais. Temos, de fato, o suficiente para concluir o absurdo e usar a regra do absurdo intuicionista para concluir a fórmula que eu quiser, em particular, beta ou gama. De onde vem esse absurdo? Alfa e não alfa. Ambas hipóteses que foram ganhas um pouco mais cedo e que agora podem ser usadas e imediatamente descartadas. Pronto! A partir das hipóteses 0 e 1, um, fomos capazes de construir essa árvore que termina com a disjunção desejada. Mais um exemplo. Desta vez, uma das formas de contraposição. Este sequente poderia ser derivado assim. Pronto. Da nossa única premissa, podemos concluir o sucedente do sequente em questão. Permita-me apontar que a escolha destes sequentes não foi ocasional. De fato, se eu trocar a ordem de antecedente e consequente no primeiro sequente, eu já não consigo demonstrar usando apenas as regras intuicionistas. Além disso, nos dois sequentes que vêm logo em seguida, se eu desejo versões em que a fórmula no sucedente não possui a negação na frente, eu preciso de... Um pouco mais do que as regras intuicionistas. Preciso da lógica clássica. E o mesmo vale para outras versões de contraposição. Eu vou agora apagar esses exemplos para ganhar espaço para os meus exemplos finais. Meus exemplos finais sobre a negação envolverão duas formas intuicionisticamente deriváveis das leis de De Morgan. São estas. O que eu escrevi aqui de forma abreviada, de fato, são dois sequentes, que vão corresponder a duas derivações logo a seguir. Um deles tem negação de alfa, conjunção, negação de beta no seu sucedente, e o outro tem esta mesma fórmula no antecedente. Vamos começar por uma derivação do primeiro deles. Está claro que uma derivação disso deve poder ser produzida por introdução da conjunção? Eu vou focar primeiro na árvore do lado esquerdo. É sempre válida a pergunta de onde vem o absurdo. A gente procura por uma fórmula com uma negação na frente, de maneira que a gente possa escrever a eliminação da negação para alguma fórmula x. Qual será essa fórmula? Bem, aqui eu posso tomar a fórmula x como sendo α ou β, já que a negação dela está disponível. A negação é a nossa premissa e a fórmula disjuntiva segue do alfa que nós ganhamos como hipótese. Eu tenho certeza que você já viu que a árvore da direita é inteiramente análoga a essa árvore da esquerda, apenas que a introdução da disjunção lá em cima, no finalzinho, vai ser na outra fórmula. Vamos então agora para o outro sequente, aquele que tem no seu sucedente a negação de alfa Tipicamente nós introduzimos essa negação. Ganhamos como hipótese alfa ou beta. E que é uma hipótese ótima de usar já agora, próximo da raiz, é uma disjunção, nos permite ganhar hipóteses. Eu vou usar a mesma estratégia, a eliminação da negação. De onde que vem essas coisas? Bem, os dois casos, alfa e beta, em conjunto com a nossa hipótese, usada duas vezes. Voilá! Identificando as hipóteses a serem descartadas e as hipóteses a permanecerem abertas, temos a nossa derivação.